Não vai dar não Você Não vai dar não vai dar essa porra Fala aí pessoal E se não me mais uma menos Galera não tem muito que parar Mais ou menos série de Minecraft Fallout 2 E velho é o seguinte Hoje eu não vou nem enrolar mano No último episódio mano Nós fomos minerar netherite E conseguimos nossa picareta de netherite E bom Hoje nós vamos ter que continuar essa saga em busca de nederítima. E velho, é o seguinte: é, Esse episódio na verdade era pra ter. Era pra ser outro assunto. Porém eu acabei meio que perdendo o vídeo. Então. Quer dizer, eu não fiz nada no vídeo. Tipo, só fiquei lá explicando uns assuntos lá. Mas eu não. Eu não fiquei com o vídeo salvo, tá ligado? O vídeo não salvou. Mas também eu não fiz nada. Então, porque. Também não salvou porque eu, não, eu saí do mapa do nada, tipo, eu saí do mapa e não salvou, o que foi até bom, porque imagina se, se eu saísse do mapa e tipo, sei lá, mano, tipo assim, e eu tivesse perdido a gravação e tivesse salvado, aí eu, eu, vocês iam desconfiar de mim, o que foi até bom, é, tem um lado bom e o lado do outro. mas larga grande enrolação e agora sim, mano, roda a vinheta e bora pro vídeo, Link in play Que bom né galera já estamos aqui no nether porque nós vai... nós vai estar tá minerando como eu já falei aí no começo nós vai estar tá minerando e eu coloquei essa texturinha aqui mano que eu estava tendo saudade dela nunca mais tinha usado e eu tô sentindo saudade mano por mais que se ela dá uns bugos muito loucos aí mais eu menos eu gosto da... dessa textura e eu amo na verdade essa textura é muito linda então galera já é para você deixar o seu like lá embaixo mano porque se essa série aqui vai... Oh, agora, mano. Eu vou declarar que essa série foi melhor que Minecraft Asaga. Mentira! Na verdade, é melhor que Minecraft Asaga. Como assim? Aí você fala, ah, dedo, mas Minecraft Asaga já teve mais episódios. Porém, galera, se liga o tanto de coisa que eu já fiz nesse mapa em apenas uns episódios, mano. e Minecraft Minecraft Saga, mano, eu, eu posso dizer que esse mapa foi o maior que eu já fiz. Foi o maior. E eu, eu acho que mano eu, eu esse mapa foi é demais mano, é demais eu acho que é bem melhor que manicas jogando esse mapa eu só não digo que é muito bom porque eu nasci nesse bioma se bem que manicas também nasce naquele bioma então estamos impactados volta nos comentários mano o que você acha que série está sendo melhor ou qual foi melhor então estamos aqui já pegando aqui esses quartos porque quartos também é bom para nós tá é, subindo de level mano, tenho que chegar na camada 13 ou 14 por aí, então vamos de time. Let. Ai meu Deus, acabei morrendo aqui, galera. Vamos voltar lá naquele lugar. encontrando um lugar que eu já tinha explorado aqui, mano, no último episódio. E vai, eu vou cavar para qual lado? Eu vou cavar nessa. para esse lado. Vamos fazer a mesma tática, cara. que Eu preciso colocar minha armadura. Eu já esqueci, Já ia explodindo aqui a cama em cima da minha cara. Você é louco! Colocar a armadura completa. Beleza, agora.. Agora, mano, o nosso esquema é eu tenho um pouca cama então provavelmente eu não vou minerar muito netherite. Então vamos só, caraca, vamos quebrar mais um pouquinho aqui, senão dá merda. Aí agora acho que vai. Agora colocar aqui, ó, e quebra. Meu Deus, é, não veio porcaria nenhuma. Uf, começou tenso, mano. já começou tenso no último vídeo. Eu encontrei de primeira, mano, mas também eu só achei seis. Netherite que só deu de fazer uma picareta E hoje eu quero fazer pelo menos outra picareta Ou uma espada mesmo Então Vamos lá Agora eu vou ir pra aquele lado galera. Eu tô confiante nesse lado Tô quebrando é branca de netherite mesmo galera. Quero também Encantar essa picareta para deixar ela com ou alguma coisa Ele tá conseguindo a cagada mesmo Aê caramba, achei netherite Não me diga Achei ali galera, bora lá meu... O lalá veio acompanhado, bem Benedito. Meu Deus, mano acho que ah, a gente explorado aqui no último episódio. Ó. Eu acho que eu, eu acho que eu devo ter cortado essa parte. Porque eu lembro que quando vê isso aqui, meio que o grava do boi saiu. a tipo gravar outra parte. Meu Deus, não só tem lava nessa bagaça. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Uf, Caraca, mano, que insanidade do caramba. Vamos aqui fazer uma plataforma pro netherite não cair na lava, porque se ele cair... Eu sei que ele não queima, galera, mas é que... Eu não posso cair na lava, né, mano? Senão eu morro. Eu vou perder a localização. Aqui o netherite, ele vão pegar. Vem cá, meu filho. Meu Deus, mano. Ah, vizinho. Ai, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, não, não, não, não, não, não, não. Caraca, velho. Vamos voltar lá, galera. Eu não vou desistir dessa bagaça, não. Vai pegar esse netherite... Nem né? se eu morrer, eu... eu se morrer mesmo, assim, eu vou pegar. Eu não desisto no né, Naderite. Se fosse um diamante... Mentira, nenhum diamante eu desisto. <risos> ai, ai, vamos... Caraca. Vamos aqui colocar, mano. E agora, galera... Depois nós pegamos assim, na deleite vamos pro próximo. Vamos pegar aqui. Beleza. Agora, bora pro próximo... Acho que vou ter que descer mais mas tô na camada boa, mano. Camada 13 é a camada da sorte, galera. Que é isso, mano. Um caminho de rato aqui, ó. Um ninho de rato. Você é louco. Eu tinha passado por aqui. Vamos continuar aqui e vamos colocar aqui. A cama explode. É. Meu Deus, mano. Eu esqueci de fazer o roteiro pro vídeo. O vídeo tá tudo errado. É, tá muito bugado esse vídeo, mano. não esqueci do roteiro. E por... pelo amor de Deus, não tem nada. É, vamos continuar. Eu acho que eu não vou explodir aqui não, galera. Porque eu já explodi calma. Então eu vou para esse lado. Tô confiante nesse lado, tá ligado? Vamos desse lado aqui, galera. Vamos cavar aqui. Ah, não, já tem lado, então lascou. Lascou. Tampa, tampa, tampa. Meu Deus, esqueci tampa, tampa. Ai! Quase que me lascou. Quase que eu me lasquei, mano. Tô virando baiano, meu Deus, velho. É não é, é, não é tão ruim virar baiano, não. Fala a verdade. É, aqui também não tem nada. Ah, aqui eu também já... Pa... Mano, é cada caminho de rato. Que Deus me livre, hein. Cê é louco, mano. Praticamente meu mundo todo é um caminho de rato. Ai, aí vamos continuar. Ai, encontrei quartzo. Bora pegar. Aí depois eu pego. Vou pegar só um pouquinho aqui pegar é só o básico do básico aqui para conseguir fazer o bagulho agora eu vou colocar sei lá ali aí quebra é de novo não conseguiu acho que eu vou gastar minhas camas tudo não vou achar nenhumzinho, nenhum zinho nenhum netherite nem meu Deus do céu meu Deus mano será que eu não vou encontrar netherite hoje mano? Ei, mano, pelo menos já encontrei dois Ufa, Ufa, oh meu Deus, eu encontrei nederite Olha só o sumido, encontrei Mano, eu tenho uma sorte de danado que eu tipo Quando eu quando eu quebro, que eu acho, eu só acho acompanhado, mano Eu acho que eu não, eu acho que é Eu acho que eu só enco, eu não encontrei acompanhado uma vez E veio tri acompanhado, tri, ou seja, três vezes acompanhado Ou seja, três nederite Oh meu Deus, eu tô rico de nederite Vou ficar full nederite meu Deus. E aqui tem ah, aqui vamos pegar aqui nosso netherite eu tenho medo de eu quebrar que com a picareta errada porque a picarete netherite né, parece que é de pedra pelo menos na minha vista aqui mano no meu olho eu tô vendo as duas igual mano. eu sou louco é pode crer então vamos pegar aqui e mano lá em casa eu tenho mais alguns acho que já deve fazer mais um item de netherite e se eu achar um mais uns quatro, eu acho que eles devem fazer mais um. Tomara que eu encontrar muito nederito nesse episódio, galera. Então aqui eu não já vou para esse lado, porque aqui já tem sendo. Agora eu vou para esse lado de cá. Quebrar com a pequena de pedra. Vamos para esse lado de cá. Aí aqui eu já quebro. Ó. Aqui eu quebro. Porque aqui eu acho que não, que não dá medo. Então vamos lá. Vou colocar aqui e quebra. Não quebrei não aqui, ó. Quebra. Meu Deus, mano. Ai, cara... Ah, não. Lá foi. Ferrou. Agora ferrou. Totalmente lava. Totalmente. Mano, depois de muitos ninhos de rato, agora eu tô voltando pra um lugar que quase que eu nunca explorei. Deixa eu ver aqui pegar uma... Ah, Deixa eu ver se eu já explorei essa... Olha essa porcaria. É, já explorei. Que merda, hein? Eita, porra, Acabou minhas camas, é quebrei tudo, não sobrou quase, praticamente nada, é, literalmente nada, velho só aqui é bloco de quatro, isso que era lento, de fazer só duas camas, ei, velho Lasco, ulalá novamente, agora sim, mano, era a minha, era minha última, última cama e encontrei, mano, pelo amor de Deus, mano, velho Encontrei aqui só dois É, dois tá bom, mano Mano, eu tô falando que, que eu só encontro de dois, mano Então ele é? Mano, só encontro dois Eu nunca encontrei um só Veio sempre acompanhado eu Só esperar que ela vai abaixar E, velho, eu acho que já deve fazer Veio três, mano Caraca, tô muito cagado Galera, se... se minha farm de lan tiver farmado alguma coisa enquanto eu tô aqui mano nós vai continuar o episódio agora se não for se não farmou mano nós vai ter que acabar o episódio eu não tenho nada a fazer mano porque o episódio sendo que como é que eu vou meio que mudar o tema do episódio mano isso não é muito bom conseguiu oito tons de bris eu vou lá no mundo normal eu ver se um tem um me matar esse é a real motivo agora galera bora lá no nosso nossa farm para ver se nós farmou alguma coisa mano. Só antes eu tenho que... Ah, mais metade de noite, então vamos lá Vamos ver se eu já farmei pelo menos uns... Sei lá, uns é bom Vamos ver É, só farmei 12 12 Um engraçado, mano, que eu tinha feito duas dessas estante aqui Duas, só que a outra eu quebrei porque não tava funcionando E se eu tivesse consertado, talvez estaria eu teria o dobro disso, mano Eu teria o dobro Então, galera Vamos lá pro Neto aqui, não. mano, vagabundo. Se bem que vagabundo é aquele filho de lá, né, mano. Mas minha assim, ele é vagabundo também, morre. Morre, ô. caraca. Caraca, morre. Morre, eles não estão me atacando porque eu deixei ele pra Cadê o outro? Ó, vai já chegando, levar né? na cabeça. Vai levar vai utilizar na cabeça. E aí, outro.. Já... pera aí. Antes de matar ele, eu vou ver o que ele tá vendendo. Vamos ver o que ele tá vendendo, esse vagabundo. Se bem que eu não tenho esmeraldo mesmo. Mas esse cara, esse cara eu não só é ele vende slime ball que eu tenho, então você é inútil. Mano. Você é inútil. Eu matei ele enquanto eu vendia. Essa é boa. Bom galera, eu acho que eu não vou mais minerar nesse episódio. Só vamos mesmo esquentar aqui os ranchos de brux. <tos> <tos> <tos> <tos> enche de bridge de bridge então vamos ver o que eu aqui eu tenho mais ancha de bris na verdade ingote eu tenho aqui também o ouro vou pegar aqui esses nuggets para fazer mais ouro mano engraçado que ele é de ouro e faz ouro ai ai mano creio. bora ver quantas barras consegui fazer duas três não só duas, faltou só uma, mano Pra conseguir fazer mais um O que é que eu posso transformar em netherite, mano? Eu, tenho, eu não tenho um diamante, eu acho Bora ver se tem algum Alguma coisa de diamante aqui, mano Eu acho que eu tenho algum diamante aqui, não é possível, mano Eu tenho, eu tenho que ter, mano É obrigação minha eu é ter Tenho um diamante, beleza Um eu já tenho, bora ver se tem um mais Não Aqui também não Não Não Aqui também não Não não Mano, é, infelizmente Eu não vou conseguir fazer nenhum item de netherite Então, pra aproveitar Quer dizer, como eu não posso Fazer nenhum item de netherite É, eu vou estar tá Guardando esses itens Netherite aqui, mano, essas coisas de netherite E vou estar tá fazendo uma coisa que, que Pera aí, eu lembro O que é fazer né Esqueci, mané Cara, esqueci, pera aí, eu lembrar Pera aí, eu tava aqui Calma aí, aqui, Pera nossa, aí, eu tô que é, Vai virar nossa comida, mano Que é, calma É, você já sabe que é cenoura dourada, galera Cenoura dourada é praticamente o maior Alimento do jogo E nós vamos até tá fazendo aqui porque Eu mereço cenoura dourada, né, mano é isso vai, fala a verdade Eu tenho que comer coisa chique Eu sou Eu sou o, o, o, o Sei lá o que eu sou, mas Itens. É, aqui tem ouro, mano Ouro e nugget Bora derreter esses ouro aqui, mano Derreter aqui Pera aí, eu tô vacilando, mano Tem que fazer com nugget Ah, então eu vou conseguir fazer um monte É, se bem que tem que Se bem que tem que só, só faz uma, né, mano Mas Eu acho que eu tenho bastante nugget aqui, né, mano Vamos ver aqui se eu tenho nugget, mano Vamos ver eu tenho que ter, mano, mais ouro ou pelo menos nugget, mano. Nugget eu acho que eu tenho, galera. Vamos vasculhar aqui. É, não consegui, não tenho mais, então é só pegar os ouro aqui e fazer esses nugget, mano. Eu preciso fazer uma farm de ouro, mano. E farm de ouro é ah, difícil e fácil ao mesmo tempo. Por que, que eu falo isso? Não me pergunte Vamos só fazer aqui esses bagulho aqui e vamos acabar o episódio, galera. No último episódio eu trolei vocês. Vocês pensaram que a série ia acabar mesmo? Mano? Tem gente que comentou várias vezes pra dizer por não acabar, mano. Foi muito engraçado. Quem clicou no link da descrição lá do download se ferrou. Mas, menos, vamos fazer isso aqui. É beleza? Mas, bom, né, galera? Esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado. Falou, valeu. Unclear...